Olá, tudo bem? Aqui é a Lu da Magazine Luiza e hoje quero te apresentar o smartphone Motorola Moto G16 GB, Dual Chip 3G, can. 5MP, tela 4.5. O smartphone Motorola G Dual Chic tem um design super moderno e um revestimento repelente à água com tela de 4, 5 polegadas resistente a riscos e resolução de 720p. O Moto G sabe quando você não pode ser interrompido, como durante seu sono ou uma reunião. Você pode programar ações e exceções para que ele se comporte do jeito que você quiser. Câmera traseira de 5,0 MP com flash e câmera frontal de 1,2 MP com foco automático, ideal para eternizar momentos especiais. Memória interna de 16 GB além da tecnologia 3G, Wi-Fi e Bluetooth para estar sempre conectado. Se você gostou acesse agora mesmo a Magazine Luiza, pode ficar tranquilo que qualquer compra online, o serviço de entrega e pagamento é garantido. Não perca tempo o link da Magazine Luiza está abaixo na descrição deste vídeo. Um beijo e até mais.